E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aí quase, quase com o lançamento dos, da nova geração, né? Xbox, Series X e Playstation 5 Mas por incrível que pareça, o GTA, Sandras, lá do Playstation 2, ainda faz muito sucesso Joga e você joga ainda o Sandras Eu joguei, acho que um ano retrasado no Playstation 4, porque o jogo simplesmente é Sensacional. Mas já imaginou ele... Com os padrões gráficos de hoje. A gente vai assistir aqui um vídeo bem legal. E parece que tem 3 minutos. Pra... Depois eu vou colocar um monte de gameplay. Mas seria ali um, um, um novo GTA Sandras. É... 2020. E olha só essa água começando bem linda. Bem linda mesmo. Ó, é tipo aquelas, aquelas cinemáticasinhas de... De. Como é que chama? Olha, do. N NG. NGSA. Não, não. Cara, essa água tá bonita. Até parece do GTA V, mano. Mas é GTA Sandras, cara. Olha o gráfico do jogo. Bonito, hein, mano. Vou colocar aqui mais no canto a minha câmera. Tá tomando bastante espaço. Depois a gente vai ver um gameplayzinho, hein, galera. Tá renderizando lá o mapa. Ó, oh, Vinewood. Mano, a montanha é tão pequenininha, né? Você vê o GTA, joga o GTA V a montanha é grandona assim com o Vinewood em cima. Essa daí ela é pequena as casas. Será tá, que vai mostrar o centro. É que o centro ali é bem é bem feinho o centro de, de Los Santos no... Ah, tem um gameplayzinho. É bem feinho o centro de Los Santos no Playstation... No GTA Sandras. Eu acho feio, é bem curtinho assim. Tudo bem que pra época não tinha como fazer muita coisa, mas... É, tem umas umas travessias assim estranho lá velho quase que o, o jogo ele, ele tenta focar mais no ali na, naquela região da Grove Street né ah, é o, é o bairros das gangs e tal e e, e, e São Fio, é, Las Venturas é bem legal também As aventuras é bem bacana. Eu confesso que eu já vi é, mods gráficos que deixou muito mais realista, mas... do que esse, né? Mas se fosse, se fosse um remaster, talvez o jogo ficaria assim, né? Já imaginou os caras remasterizar pro PlayStation 5, mano? Já pensou se os caras remasterizassem pro PlayStation 5? Talvez ficaria com esses gráficos aí, ó. Porque não muda muita coisa, não, Ludo. Mano, eu lancei uma... Agora que eu tô pensando aqui, mano. Já pensou, cara? Mas, mas eu acho que não, mano. Acho que vai ter aquele retro lá, tá ligado? Vamos ver um vídeo de gameplay aqui, galera. Bora Bom, comenta aí se vocês apoiariam. Se vocês curtem... Mano, eu, eu acho que isso nunca vai acontecer. A opinião minha é a Rockstar fazer um remake. Né? Porque existe um... A remasterização os caras só vai lá, muda algumas texturas, melhora um pouquinho o brilho, a cor e tal. O remake eles fazem o um, um, é, um, é que nem vai acontecer com o Demon Souls, né? Demon Souls vai ter um remake e foi o que aconteceu com os Resident Evil 2 e o 3, né? Fizeram um remake e... Pega várias coisas do jogo antigo, mas muda, muda o gráfico, muda tudo, muda algumas coisas... Eu não acredito que a Rockstar vai fazer isso com o Sandra, GTA Sandras. Eu acho que ela sempre vai investir no, no, no, na sequência, né? Mas é um jogo que muita gente curte, né, mano? Não tem como, né, cara? Ó, vídeo rapidinho. Dois, videozinho, um, dois videozinhos aqui com gameplay. Esse tá, tá legal, mano. Tá bonito esse. Tá bem interessante. Mas já pensou, cara? Viu, amigo, remake do GTA... Sandras Pro... Playstation 5, mano. Já é, ela já anunciou aí que vai ter o... o GTA 5 vai sair do Playstation 5, né? Então... Mas acho que... Não, não vai acontecer, não. Mas se acontecesse... Ó, oh, que bonito, mano. Seria... Legal demais. Eu gostar, mano. Olha, vale, retratar ali as, a... <coughs> Los Angeles daquela época ali, cheio de gangues e tal, ia ser muito louco. Mas é isso, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Comenta aqui embaixo se você ainda joga o GTA San Andres. E se você gostaria que tivesse aí, sei lá, um remaster, um ser... Próximo aí. Fui.